Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E eu sei galera que faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal Praticamente quase 20 dias sem postar vídeo Peço desculpas mais uma vez, mas não adianta, eu vou sempre fazer isso Eu me animo, vou lá, faço bastante conteúdo E aí de repente paro de fazer conteúdo Esse vídeo é pra falar pra vocês o que eu andei fazendo Por que eu dou essas desanimadas E falar pra vocês, claro, coisas boas aí para o futuro, quem sabe até do canal. Bom, falando um pouco porque que geralmente eu dou uma sumida, galera, o que acontece? Fazer vídeo é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sinto muita vontade, quem não tem vontade, né? Quantas pessoas não fazem, não tem um canal no YouTube e quer ser YouTuber ou quer viver disso, não é verdade? mas é uma coisa muito complicada de se fazer, demanda muito tempo, estudo, os vídeos aqui vocês veem editados e com um assunto legal, eu trago bastante informação, mas tem todo um background por trás, uma pesquisa, então ele demanda muito tempo, muita atenção e carinho para fazer esse tipo de vídeo, e às vezes a gente faz um vídeo e, e o YouTube simplesmente ele não manda ou por algum motivo, não dá para entender muito bem como que a plataforma funciona, ele, de repente, ele divulga muito bem, ele sobe, dá uma curva muito boa no vídeo, você fala, agora vai. E de repente tudo para de divulgar, o vídeo para de divulgar, do nada, corta. Se eu mostrar para vocês no gráfico, você vê que o vídeo faz assim, do nada, corta, totalmente zero. Isso aí dá uma desanimada, não é dando uma... não é reclamando, galera, não estou reclamando, claro, mas eu quero dizer para vocês o porquê que eu dou essa desanimada, porque eu sou humano também, galera. Eu, eu, eu queria muito manter o ritmo sempre de postar três vídeos por semana, mas infelizmente eu desanimo às vezes, e mais uma vez... I'm sorry for that. Mas o que que rolou nesse tempo? Bom, eu conheci um, um amigo lá na igreja. E ele está fazendo um jogo. Olha só que coincidência, galera. A gente conversando e ele me falou que estava fazendo um jogo. Está desenvolvendo um jogo. E ele aí tem referências desse jogo a Jogos Souls. Que é o tipo de jogo que eu gosto, né? Que vocês sabem muito bem que eu sou muito fã de Jogos Souls. E em conjunto resolvi... Falei para ele, olha, eu posso te ajudar, eu não sei programar, realmente eu não sei ainda, e eu quero que ele me ensine. Eu não sei programar, mas eu posso te ajudar com ideias, com enredo, com diálogo, com muitas coisas que eu tenho experiência nesse mundo de game. Para quem não sabe, eu tô com 33 anos, eu tô bem velho, e eu jogo videogame aí meus 7. então videogame é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto demais. Por isso que eu queria poder trabalhar com isso, viver disso, mas não é uma coisa muito fácil. Por isso, se você que está me assistindo é jovem e você sonha em viver com videogame, ou se você quer entrar nesse ramo, entra cedo, faça a sua carreira. Não fique escutando o que o pessoal fala que ah, não dá certo isso e aquilo, cara, não faça isso. Faça, siga os seus sonhos, se você quer realmente viver disso, é possível. Vai lá, estuda, faz uma faculdade, faz um curso, compra livros que você consegue. Tendo isso em vista, galera, que eu já tô um pouco velho pra começar de novo, fico meio que dividido na minha carreira que eu já tenho desde os meus 18 anos pra começar do zero agora nessa parte de games, sendo que eu precisaria começar um curso, uma faculdade, enfim, gente, é muita coisa. Mas, falando desse jogo que esse meu amigo está fazendo, eu tive o prazer, estou tendo o prazer de acompanhar o desenvolvimento e de dar ideias, de falar sobre um pouco sobre o jogo. E o melhor, galera, eu vou poder jogar, trazer para você demo do jogo, mostrar para vocês elementos, até quem sabe pedir opiniões de vocês sobre o jogo. Então vai ser bem interessante trazer para vocês, em primeira mão, um jogo que está em desenvolvimento, ou seja, ele Tá, tá assim, no, na base, tá na criação de personagem, de arma, de coisas bem básicas mesmo. Então eu vou tentar fazer uma série aqui no canal, trazendo para vocês todos os steps by steps, passo a passo do desenvolvimento. Vou também trazer, pretendo trazer esse meu amigo aqui para vocês conhecerem ele, falar um pouco sobre o jogo e, claro galera, jogar ele e disponibilizar, claro, para vocês fazerem teste. Então eu acredito que vai ser muito interessante. E gostaria também de saber de vocês qual que é a ideia de vocês aí para o canal. Se vocês querem ver de repente como programar, como que ele faz, qual a plataforma que ele utiliza. E eu vou criar lores, vou ajudar ele a criar lores, histórias, side quests, personagens para isso. Então eu acredito que vai ser uma coisa muito legal aqui para o canal. Eu acredito que vocês vão gostar bastante disso. Vou mostrar um pouco para vocês do jogo rodando. Na verdade, é só para vocês terem uma noção simples do que é o jogo. Então, vou mudar aqui para a tela agora para vocês verem a tela do game. Bom, galera, aqui, aqui é assim, o jogo ele não, tem, ele não tem nenhum elemento ainda. Isso aqui é a base de como que vai ser o jogo, tá? Vai ser um personagemzinho assim. O jogo vai ser em 2D. Aqui ele tá usando uma espadinha, né? Você pode ver eu, eu mexo o mouse aqui. Por enquanto não tem muito elemento, você vê que, por enquanto, o meu amigo colocou aqui, ó, para você mexer o mouse ele mudar a posição, né, para onde ele vai. Aqui você clica com o mouse, ele dá um ataque. Se você segura, ele dá um ataque carregado. E o escudo aqui no botão direito do mouse. E aqui tem um pulinho. Se você dá um scroll, ele dá uma diminuída aqui no, no mapa. Pular, tem o dois pulos. E aqui ele só... Ele tem poucos elementos aqui É só para mostrar como que vai ser aqui a mudança de, de um lugar para o outro. Ó. De, um, de uma tela para outra. Isso aqui é bem básico, gente. Isso aqui é... Tipo assim, ao início de tudo, só pra vocês terem um gostinho de, de como que vai ser o jogo E ele já fez muito mais coisa que isso aqui gente, eu tô atrasado em mandar coisas pra ele, alguns elementos, história Tem muita coisa que eu tô atrasado de mandar pra ele Então aqui é só pra vocês terem uma pequena noção de como vai ser o jogo, tá? Então o jogo é, vai ter elementos aí que lembram Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Vai ter classes também de personagem mas isso aqui é só o básico para vocês terem uma ideia de como que vai ficar, qual que vai ser a ideia do jogo Isso aqui é, assim, o, o scratch, é o rascunho de tudo, galera Mas eu garanto para vocês que isso aqui vai ficar legal, já tem muito mais coisa que ele fez É que eu ainda não, eu não tenho arquivo e tô um pouco atrasado para entregar algumas coisas para ele Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do que vocês viram É bem rascunho mesmo, é... Eu vou me esforçar pra entregar mais coisas pra ele, porque eu fiquei de ajudar ele, mas eu tô em débito aí, é, parte de história, tem muita coisa ainda pra fazer, ele já avançou muito mais, o meu amigo é extremamente inteligente, ele é muito pra frente, ele já fez design de armas, ele já fez outros tipos de armas, ele tá pensando em classes... Quais são as classes que ele vai colocar aí do personagem para você escolher. É, temos ideias de quest, de quantidade de níveis, inimigos. Tem muita coisa legal. Então, fiquem ligados aqui no canal para não perderem novas atualizações. E, claro, deixem aí no comentário de vocês o que, que vocês queriam ver mais sobre o jogo. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. Deixa aquele like maroto esperto. Valeu, fui!